Coisa boa. falei com o Gustavo, né? É. Eu passei, eu encontrei-me com ele lá é, perto do cemitério. Ele me falou é. semana passada, foi semana inteira. É. Já tá gravando? Tá gravando. O Teles, hoje é um dia muito especial. Dia 19 de julho de 2022. Estou aqui com Jairo Teles, uma pessoa muito querida, da Franca do Imperador. ele está com quantos anos, Teles? Eu fiz sete sete agora. Ah, você é menina ainda, rapaz. Agora dia 12 de março. 12 de março. Mas nós estamos preparando aí para os cem anos, viu? 100 anos. É devagarinho, é, né? É, nós estamos preparando para os anos. O, por... o Teles, ele é conhecido da gente há muitos anos. E hoje nós tiramos para dar uma volta na Franca, registrar um pouco de história. Porque o, o Teles viveu a vida toda aqui em Franca, né, Teles? Nascido e É... A gente com três anos de idade, é, o papai comprou uma casa aqui, na rua do Toncarrão 214, e depois por problema de saúde do, do irmão, do Jair, nós fomos para São Paulo. E ali dentro de São Paulo nós ficamos sete anos. Depois retornamos para Franca por causa de um problema de saúde do papai. E por aqui ficamos. E você retornou com que idade? Dez anos. Dez anos. Ficamos sete anos lá em São Paulo, ali na, na Vila Mafra, ao lado da Vila Formosa, da Papé. Ô, ô Teles, aí vieram você, a sua, os seus irmãos, o Jairo, o Jair eu sou eu. O Jair é você, o, o Jair? O Jair o Ant... e o Joaquim. E o Joaquim. Você... E o... O... o Joaquim até ele ficou em São Paulo depois que ele veio. Aqui morava o irmão mais velho, o Antônio, mais velho. Hoje todos já faleceram. O mais velho morava aqui com quem, na né? época, ficou... Não, ele Não é? morou com a esposa, ele é. já tinha os filhos, ele casou, aí ficou até na casa do papai, depois nós voltamos, tinha lá uns cômodos lá, nessa, nessa construção lá, e aí nós ficamos alojados lá. E assim foi a nossa história, dentro da nossa... Quando nós éramos crianças e ficamos ali até... Até 2074. 2074 setenta né? é, e setenta Isso. Você já mudou de século é, é, e esqueceu. É a vida vai passando, tem hora que a gente dá uns brancos é. é. A idade <risos> é Mil novecentos setenta e quatro. Aí nós já aí nós mudamos aqui pro, pro Califórnia. Califórnia. É, na rua da imprensa. Ali nós ficamos mais vinte tantos anos. Aí viemos aqui para o bairro Santa Helena, ao lado do bairro São Joaquim. Onde o senhor teve a, a nossa alegria de, de buscarmos para essa entrevista. Ô, ô, você mora ali no bairro São Santa Helena, né? Isso. Santa Helena. Esse bairro São Joaquim cresceu demais da conta, né? É, o que cresceu essa... Depois do Portilhão aqui, foi por causa do bairro São Joaquim. Esse é o, Portilhão. o bairro São Joaquim era uma, era uma pequena fazenda aí do pessoal do São Joaquim. Espereta. Espereta. Ainda tem até hoje até hoje ainda tem ali a. Marcenaria, serraria. Até, até quem, até quem que trabalha na área lá de com as portas e tal, o nosso irmão já da Igreja Batista. Regente Coral dos Senhor Isso, mesmo. e mesmo. E, e como cresceu esse bairro, né? Ó, oh, cresceu, está crescendo. Eu me recordo quando eu vim aqui para Santa Helena, que a gente comprou esse pedaço aí por causa da... Nós estamos passando, nós estamos passando aqui agora em frente à Amazônia, que você isso. trabalhou a sua vida toda. Ó, oh, aqui... Aqui nós chegamos nessa empresa no dia 10 de abril de 1969. Através do nosso amigo, nosso irmão, Anísio. Ele que nos colocou aqui. É quem nos colocou mesmo foi Deus, mas é. foi os, usou o seu para nos encaixar aqui. Anísio dos Santos. Isso. E aqui nós ficamos até 98 Depois saímos, fomos dispensados e retornamos em 2002 E ficamos até 2015 É então, uma história muito grande com essa empresa Aqui você conheceu o Pastor Décio? Oh, trabalhou conosco na cobrança Você conheceu muita gente, o Pedrinho, o Pedro? Oh, o Pedro! O Pedro, eu ainda tive a oportunidade de falar com ele esta semana. O Pedro é um companheirão, ele está até hoje aí, Ele parentesco aí com a, com a família Rússia. Uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. O Pedrinha, ele é primo da minha esposa, então, é, isso aí é Vitoriano. Uma novidade para nós que nós é. não sabemos dessa parte. É uma história muito rica. E é bom a gente, gente ver... o Teres, eu estou aqui debaixo, aqui tem um, um, um estacionamento, o um movimento é grande, nós estamos percebendo ali. Nós estamos aqui é, é na boca do Distrito Industrial, né? Porque é, passou a ponte ali, já é quase como Distrito Industrial, né? Não, não, né? passou a ponte já é, é. considerado distrito. É, o Distrito... É. O Distrito Industrial mesmo, ele começa ali... Ali, depois do Pestaloz. O Pestaloz já pode fazer parte do, do Distrito Industrial. É. O Distrito Industrial trouxe um uma potencial para as empresas muito bom. É, para aqueles que querem investir aí. Até hoje ainda tem grandes terrenos aí para é, pra, as pessoas adquirirem e colocar a sua empresa. O oh, oh, Ted, ali é o antigo... É... É, aero, como é que é? O aeroporto de Franca, né? isto Ali quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes nós aí saímos... A da é, a gente vinha daí de casa, aqui da, do, da do Califórnia, e ali a ver aquelas apresentações da, das quadrilhas de fumaça ali, que para O Chiquinho aqui. É, o Chiquinho aqui. Pode ir lá. Não, não vamos passar nada. Na, vamos ver se a gente chega lá em, na minha casa. Vamos, vamos. Por causa da O senhor é que manda, pastor? É. Você viu o, o, o Teres, Você anda nessas ruas aqui, você tem história, tudo aqui. Você vai ressuscitando dentro das suas lembranças. Ó, aqui era, era a mãe. antiga Cotai. Cotaia. É. A minha cunhada, que era a esposa do Antônio, o mais velho, trabalhou aí em solteira. O solteiro ela trabalhou aí, é, hoje, hoje aqui, não sei se o senhor sabe, é da, um, dos, um do pessoal do, do Samelo sabe, é. E até eu tive a oportunidade semana passada, eu perguntei como é que estava a empresa aí que está indo muito bem É o MSM, né? É, é isso Doutor Wagner Isso é, é um amigo da gente Aí nós já tivemos é muito, a oportunidade De encaixar algumas pessoas para trabalhar que, que nós gostamos muito De ajudar as pessoas a trabalhar Não né? ser isso é. para um Para um. é, aqui é, é Jardim Francano você Jardim conhecia, Francano Você conheceu o Jardim Francano? Isso aqui era tudo terra, né? Olha, reverendo, aqui em Franca, é meu eu estava iniciando a nossa conversa sobre a nossa vinda para Santa Helena, é, alguém falou para mim, não quero citar nome, falou, nossa, você está indo para o meio do mar. Hoje, hoje um terreno, você comprar um terreno ali na, na Santa Helena hoje, quase que você compra uma casa em bairro distante. É. Valorizou demais, quem não deu valor aí na Santa Helena, perdeu. É. Hoje nós temos o um hospital aí em São Joaquim. Pertinho. É, Pertinho no quadro. Tem todo ali. o desenvolvimento ali. E agora, falando do hospital São Joaquim, ontem nós tomamos conhecimento que eles vão. Já era até um, um projeto que estava na minha mente. É, o, o hospital São Joaquim agora... Deverá levantar três andares, eu estou passando isso agora até de primeira mão, que foi funcionário da área financeira do hotel São Joaquim que me passou essa conversa, está só aguardando. Vou um... levantar mais andares ali? É, três andares, disse que o projeto era Eu até tinha comentado, que ali não tem, é, de lado não tem jeito, então tem que ser para cima. É, vai ficar bom. Aqui nós estamos chegando na rotatória que vamos pegar essa avenida que passa em frente ao cemitério, como é que chama? É, é, é, é Batatais, né? É Batatais? É. Aqui em cima tem uma área bonita da Amazônia, que era o é, campo Que Aqui da... tem um prédio é. de, de três andares aqui que é dele. Essa aí, não sei se, como o senhor, acho que entrevistou o Pedro é. Oce, ele que é responsável o aí, Pedrinho é, lá, o Pedro? É a, a empresa que cuida dessa parte de construção. É. Esse prédio aí foi construído na época do, do Vitor Presoto O Vitor que era da área de construção, gerenciava a área de construção. Depois com a saída do Pedro, do, do, do Vitor entrou o Pedrinho, E está até hoje. Ele é o braço direito da, da família Bolsa é. Ih, olha que beleza. Oh, esse aqui é um dos viadutos novos, né? Da, da, da rua Batatais, essa rua aqui, né? Isso, Batata. isso. Rua Batatais? Rua Batatais. Rua Batata. O até tem que já consultar as placas aqui, porque ele passou muito tempo aqui quando era moço, né? É, não, é, às vezes as, as ruas mudam, ela, ela começa de um jeito e termina do outro jeito. Isso é muito comum aqui em é, Franca. É. Não, mas não é e grande cidade, porque a cidade vai crescendo, aí vem um vereador e fala assim, ah, vamos dar o um nome para a pessoa tal, desse pedaço daqui para frente, aí já, já dá o é. nome, e assim vai... vai, vai ir, mudando. Vai mudando. E a gente vai se perdendo. É. Hoje, hoje eles têm um cuidado maior nesse sentido, o Porque estou falando aqui, o que o Tedes está falando, é a rua Estevão Leão Borrofo era a antiga rua da liberdade de franca. Isso já, já é novidade para mim. Aí, ó. Mas hoje não se pode fazer essa mudança por causa dos... Registro de cartório, isso, a mudança, é, é, dá uma confusão danada você mudar o nome do arroz, uh, É verdade, é, do é verdade. Hoje, é, você tem que ter cautela. Aqui é o antigo, a, a Francana, né? Isso. Ainda estou é, passando aqui no... Esse terreno ao lado aí, Reverendo, é, foi vendido ou o senhor não sabe da história? Não, não sei. Não sabe, né? Esse aqui é a Francana, tem o parte esportivo aqui, o grupo é o Francana, clube. porque o, o, o estádio da Francana o estádio fica era, lá do lanchão, aqui, Não, é aqui, é, aqui era, o, era estádio o estádio da Francana, o carro está ali atrás aqui, nós vamos chegar no cemitério, já pensou rapaz, o cemitério está saudável, o... o senhor está correndo muito, é. entendeu? Eu tô correndo porque tem gente <risos> atrás de mim, senhor. Eu, eu, eu tenho que. Tá correndo eu, nada. eles não estão cozidando. O senhor é, tá bom e é no volante, pastor. É. Aqui é a praça é, Carlos Pacheco. Vamos deixar eles Só O senhor chegou a senhor namorar nessa praça, pastor? Não, não. Chegou Eu namorei lá na. Praça é, Conceição, ali é. no centro. É lá que a dona é, Carmela corria atrás do senhor? É, lá que nós tínhamos que se esconder lá do pé. Olha que, que árvore grande essa daí, né? Essas Mas... árvores têm que preocupar muito com ela. Cemitério da saudade, isso aqui. Só vai indo devagarzinho, dá com um pouco, só chega na casa do senhor. Eu vou passar lá que eu vou aproveitar que eu vou pegar a bateria para carregar o negócio. Nossa O carregador Muito bem Antes de chegar Ontem você passava aqui No No, no, no champanhar Você ficava só Curujando aqui os, os estudantes aqui da... É eu tinha um primo, é, que era lá da, de Guará... Estudou aqui? Tinha, é, estudou aqui. que aqui estudava só as pessoas que tinham mais recursos, né? No sim, certo sentido sim. Né, é, Filho de fazendeiro... Eu, eu não sei se ele... Naquela época, parece que estudava com a padre, né? Estudava, ah, era a formação, ah, É formação. Mas fazia só uma parte da teologia. Marista? Fazia só uma parte da teologia ou formava? Não, não, formava só. É, é porque tinha um, um, orientação católica, rezava muito, tinha muita palestra e tal, mas não era formação sacerdotal, não, era um colégio normal, né? O, o, o champanhar. Porque nós estamos na Avenida Champanhar. essa avenida é, que tem uma história tão rica, ela é curta. Ela não é longa, não. Ela é pequena. Mas aquele trabalho ali, cara, que a prefeitura fez, quando tinha a rotatória, do jeito que fez agora ficou espetacular, ficou né? Ficou muito bom. Nós agradecemos muito porque... É um projeto gente... muito bom isso aí. e o Gilson um... de Souza, prefeito. E deu um desenvolvimento muito bom para essa região. É. Aqui era muito complicado essa rotatória aí. Era difícil, mas não era do de é por causa do carro Eles deveriam implantar em Franco, é os pedestres, né? Deveria implantar em Franco, em todo lugar, esse semáforo. Esse semáforo, para mim, é um dos melhores que tem. Eu trabalhei em Jequié, lá na Bahia. Tive aqui hoje, lá Lá, quase toda a cidade é com esse semáforo. É uma facilidade muito grande, te dá um conforto no volante sabe a hora que vai fechar e abrir. É, você tem o tempo certo. Tem o tempo certo. O senhor já está chegando na casa do senhor? Já. O eu... senhor esquece muito, pastor? Eu só, quando eu não lembro, sabe? Só pois eu que é? não Só mas eu eu esquece não muito não? Esqueço. A dona Eunice, é? ela está esquecendo um pouco. Ela vai fazer um se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas esse negócio de, de almoçar, jantar, tomar café, isso eu não esqueço da ah, senhor. E passa. nem tomar o leitinho da vaca? Não. E nem, e nem de, de, de dormir, viu? Ah, é, isso mas, aí já. Mas então só vai chegar nos 150 é, Não vai passar 150, eu, ué. É. Aqui Aquilo, que eu quero ver a hora onde você vira Agora, esse aqui era o Calçados Palermo, isso. antigo. Hoje é Toninho. Tem um, um supermercado grande, a rede de supermercado. Eu ouvi muito. Aqui, e o pessoal tá aqui fazendo propaganda na cabeça dos outros. Deve ser um, ah, é um... Deu cargo. O eu tinha que ter preparado isso antes de Deu cedo. cargo, é, Eu estive eu é, guardando uma história bonita do senhor. Você sabe do jeito que eu faço, pastor? Olha lá. Aqui é a chegada do Jardim Santana. Isso aqui tudo Como é que chama o bairro aqui? Jardim Santana. Ah, não, eu já Jardim, não sabia. É. O senhor é próximo aqui, não é? Eu sou, eu sou aqui de dentro. Quarto.